Se tem uma coisa que nós empresários odiamos, é a questão de ter prejuízo. Uma das coisas que acontece, às vezes, dentro da nossa casa lotérica, é a questão de receber notas falsas. Para isso, é extremamente importante que o nosso time entenda mais e melhor como identificar isso. Eu conversei com o Fernando, da Lotérica Alterosa, para a gente poder passar um pouquinho de informação para você a respeito disso. Como identificar, como que funciona no dia a dia, para a gente evitar cair nesse tipo de prejuízo. E para isso, o Fernando fez esse vídeo junto com a gente. Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. Vamos ver esse vídeo? Vamos lá? Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre notas falsas. É, aqui, infelizmente, eu tenho vários exemplos de notas. Então aqui a gente tem a nota de 100, tem nota de 50, tem nota de 20... Tenho nota até da de 10 da época ainda, que era de plástico. Tenho nota de 10 da, da família antiga ainda. Então, assim, gente, é muito importante que vocês observem que todas elas, a gente olhando agora, assim elas aparentemente são muito fáceis de identificar que são falsas. Porém, na hora que você tem várias outras cédulas juntas, é, pode passar desapercebido. Então, é importante que a gente repasse para todos os funcionários e, e tenha a certeza de que é, a textura da nota ela é muito diferente, você sente que ela é um papel, não é o papel moeda, ela é um papel como um papel sulfite, então você consegue sentir pela própria textura, já você tem essa ideia. Então, as pessoas que já têm um pouco de prática já conseguem identificar simplesmente na, no tato com ela, mas é importante que você tenha essa ideia de que o tato dela já é muito diferente. Então, é, no treinamento do seu funcionário, é importante que você explique para ele que o próprio Tato já tem uma diferença muito gritante de uma nota é, original com uma nota falsa. Inclusive, é, nós temos uma aula que também vai estar incluso nesse treinamento, é, como identificar essas notas falsas. Então você tem todos os dispositivos de segurança que você pode identificar se ela é real ou falsa. tá? Mas o importante para nós é o que fazer caso uma nota dessa chegue na sua loja ou se eventualmente uma funcionária pegar essa nota. No caso de você identificar ela antes de pegar a nota, o normativo do Banco Central diz que você tem que pegar essa nota, informar para a pessoa que ela é supostamente falsa e solicitar que ela se dirija até o banco. A pessoa ela tem que chegar até o banco, apresentar a nota e explicar que ela tem a, su a suposição de ser falsa. O banco vai enviar essa nota, né, seja qualquer banco que ele for, ele pode passar em qualquer banco, e o banco vai, vai enviar essa nota para o Banco Central e o Banco Central vai identificar se essa nota é falsa ou não. Se ela for falsa e a pessoa pegou essa nota no comércio, não há um reembolso. Agora, se eventualmente ela pegar essa nota dentro de uma agência bancária, ela conseguirá o um reembolso de acordo com as normas do Banco Central. Tá? No caso de você ter pego e uma funcionária pegou, Aqui na nossa loja, a funcionária é a responsável. Então, todas elas têm um treinamento de como identificar a nota falsa, todas elas são é, instruídas a identificar essas notas e na hora da contagem também, se eventualmente tiver alguma dúvida, a gente tem equipamentos aqui dentro que tem a capacidade de identificar se a nota é falsa ou não. Então, é, a gente repassa aos funcionários sempre toda a estrutura para que ela tenha a capacidade de identificar se ela é falsa ou não. Agora, se mesmo assim ela pegar, aí a responsabilidade é a da funcionária. Existem algumas lotéricas que a gente conhece pelo Brasil que utilizam da, da seguinte ferramenta. Quando pegam uma nota falsa, elas identificam essa nota, escrevem que essa nota é falsa e devolvem para o cliente. Até para evitar de que a, a pessoa vá em outra lotérica e tente repassar essa nota ou vá em alguma outra área do comércio, de pessoas que não têm tanta experiência com dinheiro, né, para tentar evitar que essa nota continue sendo repassada. É, porém, isso não é uma, uma determinação do Banco Central. A determinação do Banco Central, como eu disse, é que você encaminhe isso para o banco e o banco vai enviar é, com a ideia de que ela é supostamente falsa, porque somente o Banco Central do Brasil é o órgão autorizado pelo governo a dizer se a nota é falsa ou não. Tá? Mas mesmo assim, os dispositivos que, que as pessoas utilizam aí é, Para verificação existe a caneta, né? caneta que você passa em cima da nota e ela identifica se a nota é feita de papel moeda ou não. É, existe a luz negra, né, essa luz negra também não é uma luz que você precisa comprar é, específica de algum fabricante, é uma luz que você pode comprar em qualquer loja de material elétrico, uma luz negra, e colocar em, um, em uma luminária você já vai conseguir é, utilizar como uma, uma forma de identificação, porque um dos dispositivos de segurança da, da cédula é é visível somente com a luz negra e uma nota que não é verdadeira, ela não tem essa, esse dispositivo. Então se você colocar na luz negra, ela não vai aparecer o dispositivo de segurança. É, outro dispositivo interessante também é a contadora de cédulas. Né? Essa contadora geralmente tem uma luz negra, tem dispositivos também de verificação se a nota é verdadeira ou falsa, né? então também existe mais essa possibilidade. Você tem alguns dispositivos que você pode utilizar para fazer essa verificação. E se em caso de todas essas verificações ou não possuir ou tentar fazer essas identificações ainda surgir algum tipo de dúvida, é, você tem o gerente da lotérica ou até mesmo o proprietário que teoricamente estariam mais instruídos e podem determinar realmente e auxiliar o funcionário para saber se, se a nota é possível ser recebida ou não.